vamos lá, iniciando a gravação agora, a leitura comentada da obra 3, ensaios teóricos e filosóficos. Uh, nós estamos na página 57, partimos do tópico 1.2.2, sobre a linguagem, é, o tópico A. A linguagem é inseparável do sujeito que a experiencia enquanto ato. Essa é uma noção que vem é, de Baquitim, né, de Baquitim e o círculo, e que a gente pega essa essa no, essa noção que tá lá enumerada na tese, né, na minha tese, é, quando eu vou falar da, da junção da concepção de, de língua, de soci, de linguagem de soci e de e do círculo, né, são são objetos diferentes, pontos de vistas diferentes, né? tendo em vista que só se fala que o, o, o objeto é constituído a partir do ponto de vista, né? então cada um dos dois autores tem um ponto de vista, então nós temos objetos distintos, né? ambos falam de língua e linguagem, mas de uma perspectiva diferente. Né? E aí, por conta da da especificidade do nosso objeto de pesquisa na tese, a gente tinha uma questão é, de sistema de língua de um lado, que exigia o estudo de Saussure, e tinha a questão da valoração em torno da escrita de língua de sinais, que justificava né, a, a nossa pesquisa, que não podia ter deixado a ser posta de lado. Por conta disso surge, então, é essa aproximação de Socir e Bakhtin, tendo em vista que a gente vai perceber, né, a, ali ao longo dos nossos estudos, que um pensamento não exclui o outro, que ambas as faces, que ambos os objetos constituídos pelos dois pesquisadores, pelos dois teóricos, eles coexistem e se retroalimentam. Né? E a partir daí, então, a gente vai pensar uma concepção própria de língua e de linguagem que abarque, então, esses dois lados da, da linguagem, então, trazendo 180 graus da circunferência de soci e os 180 de Bakhtin e o circo. Então, partindo dessa ideia, agora a gente fala é, mais especificamente sobre o pensamento bakhtiniano, desdobrado aqui dentro da nossa concepção de língua e de linguagem. Então, a linguagem ela é inseparável do sujeito que a experiencia enquanto ato. Ao observarmos os atos de linguagem, observamos o enunciador. Né? Isso daqui é, é quase um aforismo. Né? Ao observarmos os atos de linguagem, observamos o enunciador. Né? O ato de linguagem ele é produzido de acordo com a ética e com a estética do enunciador. Então, você é, pelo ato de linguagem, você consegue é, ter um vislumbre do enunciador. Não é possível separá-los do sujeito que o vivencia. O enunciador concebe sua enunciação não aleatoriamente, mas a partir do ato, que pressupõe uma real e substancial necessidade de materializar o ser, ou seja, uma necessidade de responder ou questionar o mundo de sua posição no mundo. Assim sendo, o enunciador, ao arquitetar sua resposta ou questão ao mundo do lugar singular que nele ocupa, o faz levando em consideração as lentes ideológicas pelos quais o mesmo olha esse mundo no qual subjaz. Então, do, do, do meu lugar existencial, do meu lugar de ser, eu enuncio e eu faço a partir da minha ideologia, da minha valoração, da minha psicologia, dos valores que eu tenho incorporados partindo de um grupo social X, né, de, de um, um, um, um ponto existencial X, tá? eu olho o mundo, eu aprendo o mundo, eu me expresso no mundo e eu arquiteto os meus dizeres a partir, então, daquilo que eu experiencio como ato de linguagem. Nesse aspecto, é impossível separar o sujeito da linguagem enquanto ato. Pode ser, obviamente, ignorar, separar, contudo, jamais. Ou seja, eu posso ignorar o fato de que o, o enunciador, ele pode ser encontrado na sua enunciação. Eu posso ignorar isso. Separar, jamais. Então, eu, eu não consigo separar sujeito e o ato de linguagem dele. Né? Porque esse ato de linguagem é constitutivo do sujeito e vice-versa. O sujeito constitui o ato e o ato constitui o sujeito. Então, você não separa. Nesse sentido, a gente vai ao encontro né, da filosofia do ato de Bakhtin. Não há álibi na existência. Não tem como você enunciar né? E você dizer depois, não, não fui eu. A sua assinatura ideológica, valorativa, axiológica, o seu posicionamento no mundo está impresso nesse ato de linguagem. É diferente a pessoa. Né? Exatamente. O ato de linguagem, real e verdadeiro, encerra em si a capacidade do sujeito que enuncia de responder e de questionar o mundo, Logo, essa resposta à questão jamais é neutra. Ela contém em si, ainda que em germem, a valoração do sujeito sobre seus atos de linguagem. Nesse aspecto, sobre o ato de linguagem, impera a máxima e restrita e absoluta responsabilidade do enunciador. O enunciado é aquilo que é o seu enunciador. Né? Então, nesse aspecto, não tem como... Né? eu aqui numa interação com a Rayane, de repente Rayane fala, não, peraí Cláudio, não é bem assim não né? pensa aí, reflita aí né? as coisas não são por aí né? e aí eu pego e viro pra Rayane e falo para ela, ah não, eu só disse isso porque a Vera Lúcia ficou enchendo a minha cabeça né? a Vera Lúcia ficou me influenciando eu posso até ser influenciável, eu posso até ser guiado pelas massas, eu posso até me movimentar na vida por interesses, guiado por interesses, e guiado pela opinião das massas. Contudo, a minha escolha de ser influenciável, né, de ser guiado pelas massas, não diz respeito à Vera Lúcia diz respeito a mim, eu escolho. Então o poder está nas minhas mãos. Sei lá, eu posso, né, vou trazer aqui para a vida real, né, eu posso de repente estar tá aí com a Rayane conversando, tal e ela está é, é, comendo aquele doce, né, saboroso, e ela está fazendo né, realmente a, a, a, aquela aquela Cara, aquela lisonça toda, né? De exatamente, né? De que tá delicioso e tal. E eu tô ali salivando. Eu sei que eu não posso comer doces, que eu não devo comer doce, mas o desejo é tanto que eu cedo, vou e como. Aí depois eu saio, mas não vou mais andar com a Rayane. A Rayane é uma péssima influência para mim. Olha aí, ó, por causa dela eu comi doce hoje. Não posso comer doce. Bom, a Hayane pode até ter feito caras e bocas de que o doce estava delicioso, mas a escolha de comer foi minha. Não tem o álibi na existência para isso. A culpa jamais será da Hayane. Né? Então, nesse sentido, né, uh, o, o ato de linguagem, ele tem a minha assinatura, ele contém a mim como enunciador né? não tem como eu me desvencilhar dele né? eu enunciei eu dei ao mundo e esse produto que foi dado ao mundo ele tem a mim como autor né? nesse sentido o, o, o conceito de linguagem né, de, de, de Bakhtin e o círculo lembrando Padilha né? A professora Simone Padilha, o conceito tem uma relação com o ato autoral, com o ato de autoria, né? para o qual não há álibi na existência. Então, no enunciado, eu encontro o enunciador. Não há álibi para que isso não é, é, tenha uma correspondência. Né? Sempre há uma correspondência entre o ato de linguagem e... Aquele que experiencia esse ato. A linguagem, enquanto ato, é utilizada pelo sujeito para responder, convencer, questionar, valendo-se da sua capacidade habilidade de arquiteto do querer dizer. Quanto mais capaz, quanto mais hábil for o enunciador, maior o seu poder de convencimento. Meu celular chamando. Eu não vou atender. Estou olhando as câmeras ali, não tem ninguém na porta. Então, não é nada aqui, não. É nada grave. Exato. Quanto mais capaz, mais hábil for o enunciador, maior o seu poder de convencimento. Maior seu sucesso na arenda de forças que é a linguagem. Verdadeiras lutas são aí travadas. Nossa realidade não nos deixa mentir, ainda que possuamos ressalvas quanto à destreza dos enunciadores da pós-verdade em amar o que lhe parece os fatos, e não o que esses realmente são. Né? E para dar uma cutucada... né? uma alfinetada no, no que a gente está vivendo hoje como atos de linguagem, como narrativas e discursos. Né? É, a, a linguagem ela é mesmo um, um, uma arena de forças. Né? É, pela linguagem, eu respondo a, a enunciações anteriores, eu as retomo, eu reelaboro, reacentuo. Eu vou ter que atender, pessoal. Lá, um minuto, Pedro. por gentileza. Tá. Eu estou em aula no momento. Bom, voltando, é, eu ia dizendo que, a, por meio da linguagem, a gente a, retoma enunciações anteriores, a gente reelabora, reacentua, a gente responde a essas enunciações como a gente suscita, né, é, Questões para enunciações futuras, tanto nossas quanto de outrem. Né? E essas, é, é, essas retomadas né, uh, enunciativas, essas é, é, relaborações, essas questões que são suscitadas para o futuro, tudo isso ela tem um poder. Quanto mais hábil, quanto mais capaz for o enunciador, maior será o seu poder de argumentação, de convencimento, né, é, de envolver o seu interlocutor, de envolver os interactantes, né. Nosso contexto, né, volto a dizer, embora como a gente está gravando, a gente vai disponibilizar isso no, no YouTube, para que os nossos colegas que não podem acompanhar sincronamente os nossos, os nossos encontros, possam é, é, ter acesso às nossas reuniões, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para o canal não ser derrubado e também os vídeos, né, não serem impedidos de serem vinculados. Haja vista que não, não somos ninguém na fila do pão, né, mas é, essa forma que encontramos é importante a gente manter, né, para que os nossos colegas possam ter acesso às nossas reuniões, possam também ter essa formação e possa, é, possam, num futuro próximo, aí, fazerem a sua tão sonhada pós-graduação. A gente é, conta com isso, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas é, é, é verdade, né, que quanto mais eu tiver habilidade é, em manipular né, a linguagem, Maior será o meu sucesso nessa arena de forças. Maior será o meu poder de é, é, é convencimento. né? Mas eu vou conseguir é, a, a, trazer os interactantes, o, os interlocutores para perto de mim. Bom, seguindo, vamos ver se a gente consegue passar pelo menos três itens hoje. né? Uh, item B. A linguagem é singular, irrepetível, temporal e espacialmente situada. Como já mostrado no item anterior, no ato de linguagem se encontra o enunciador. Esse axioma nos dá a real dimensão da linguagem enquanto ato. Ela é singular, irrepetível, situada em uma dimensão espaço-temporal delimitada. Aqui entra uma questão muito importante que é a, a, a, as presentes tanto na, na filosofia do ato de Bakhtin quanto na questão do cronotopo ou cronótopo, né, que vai aparecer principalmente relacionada às obras é, literárias, né. Uh, a singularidade do ato. Não existem, não tem como existir dois atos de linguagens similares, iguais. Né? Por exemplo, é, eu posso pegar esse mesmo item amanhã para fazer uma reunião com os mesmos interactantes, né, com, os me com as mesmas pessoas, pelo mesmo formato, pelo, no mesmo... É, é, Dia, hora, né? Que o, o que está acontecendo hoje, e, e esses dois enunciados, eles não se corresponderão, eles não serão simétricos, eles não, não serão similares, tendo em vista que a, a, a todos nós teremos é, participado de outras interações, teremos é, é, respondido a outras questões teremos suscitados outras questões para nós mesmos e para os outros. Então, já seremos outros, já teremos sido modificados. Obviamente que se a gente retoma o mesmo item para a nossa reflexão, num outro dia, num outro horário, o enunciado será um outro enunciado, um novo enunciado. Né? E aí a gente pode trazer aquela figura filosófica de que não é possível se banhar, se banhar num, num mesmo rio por duas vezes, né? É, isso daí enfatizando que as águas, elas estão em movimento, né? Então, a água que você se banhou, ela não vai ficar ali estanque, parada, para você se banhar nela novamente. Ela passou, ela seguiu o seu curso. É uma outra água. Isso ocorre com a linguagem. É um outro ato, é um novo ato. Né? Nem mesmo nós seremos os mesmos. Eu tenho um poeminha no, no meu livrinho de poemas, uh, 2017 em 13 meses, que diz né, que se o fevereiro fevereirar novamente, né, talvez nem nós seremos o mesmo, né, o fevereiro não será o mesmo, fevereirar e talvez nem nós seremos os mesmos, né, eu faço uma brincadeira é, com a, a verbalização do substantivo, né, e aí eu pego fevereiro e transformo num verbo, né, é, falo alguma coisa conjugando no passado fevereiro, né, e então fevereirou, né, e aí depois eu Levo para o infinitivo, né? e se fevereirar novamente, não será o mesmo fevereiro. Talvez nem nós os mesmos seremos. né? Óbvio, tivemos outras interações, tivemos outras negociações de sentidos, outras autoridades, outras constituições, enfim, tudo foi outro, tudo foi somado. Nós, obviamente, não ficamos é os mesmos. O Exatamente, né, nós mudamos, nós amadurecemos, nós ampliamos, né, nós modificamos, né? óbvio que há uma singularidade no ser, há uma singularidade nos atos, né, ah, óbvio que se a gente fala de singularidade, deles serem singulares, né, óbvio que implica numa irrepetibilidade, né? Uh, e aí, isso tudo está situado espaço-temporalmente. Né? Então, eu tenho é, é, é, é, tempo e espaço para cada ato, para cada enunciação, para cada interação. Né? Então, cada ato vivenciado, cada é, é, é, interação travada, ela vai estar circunscrita a um espaço-tempo, a um cronótopo específico. Eu tenho insistido para que a gente não faça leituras, né, levando para a leitura a, o nosso centro de valores. Por exemplo, você pega a Bíblia, o que mais se faz em relação à leitura da Bíblia é projetar na Bíblia o que nós vivemos hoje. Por exemplo, você vai lá... É, no, na Gênesis, e criou Deus, o homem. Você projeta lá dentro o, o conceito de homem que nós temos hoje. E aí tem pessoas que vão projetar, por exemplo, o conceito de humanidade. Erradíssimo. Erradíssimo. Pensa que aquele livro foi escrito, no mínimo, há uns 2.400 anos atrás. A essa época, naquela sociedade, não existia o conceito de homem que temos hoje. O conceito era outro. Qual era o conceito cultural de homem naquela época? Como que se era entendido o homem naquela época? O conceito de Deus que temos hoje era o mesmo daquela época? Óbvio que não. E aí a gente erra na interpretação do texto. Exatamente porque a gente tenta transportar a, as ideias que temos hoje, as opiniões, os valores que temos hoje, para aquele tempo. Aquele enunciado pertence a um espaço-tempo que, se a gente quiser acessá-lo, de fato, a gente vai ter que ir conhecer a história, conhecer a cultura, conhecer as tradições daquele povo. Né? Por exemplo, criou Deus, os céus e a terra. Né? para essa criação da Terra, que a gente vai entender hoje como planeta Terra, para aquele povo, aquele tempo, era só e somente o reino de Judá. A terra de Judá, que a divindade da criação do panteão, pois era, povo, era um povo é, politeísta de vários deuses. Então, dentro desse panteão... Tinha um Deus responsável pela criação. Esse, essa divindade tira a terra das águas da criação. Então, o reino era pensado sendo tirado de dentro das águas. A ideia de céu era uma estrutura arredondada de metal que envolvia a terra. A terra, o reino de Judá. Ah, professor, você quer dizer, então, que eles não sabiam que tinha outros reinos? Óbvio que sabia. Mas, sei lá, lá a Grécia, a terra da Grécia, o deus grego que criou. Ah, o Egito, o deus egípcio da criação que criou. A Babilônia, o deus é, é, é babilônico que criou. Era dessa forma. E aí, a, a, a, a estrutura era chamada de raquia. Por que, que eles pensavam que e explicavam dessa forma? Que a estrutura era arredondada, uma estrutura de metal de ferro que era arredondada. Acima dessa estrutura ficavam as águas superiores, e por isso que chovia, tinha água em cima, eles acreditavam nisso, por isso que chovia. Era a forma que eles explicavam. Hoje, como que a gente explica a chuva? Pensando nos ciclos da água, né? A gente vai explicar lá que tem todo um processo que acontece da respiração do carbono, do, da evaporação da água que vai condensar, formar as nuvens. As nuvens vão pesar, vão precipitar novamente formato de chuva. Exatamente, exatamente. Por que, que a gente tem a solução hoje? Porque a gente tem a ciência para explicar. Aquela época, esse povo só tinha a religião para explicar. E a religião é todo um sistema simbólico, lida com símbolos, com mitos. Né? Então, existe essa raquia, essa estrutura. Né? Você sobe numa montanha, do alto da montanha, você olha para cima, você vai é, ver o ponto mais alto, você olha para o horizonte, você vai ver... Esse, essa raquia, esse céu, se encontrando com o horizonte na Terra. Então, por isso que eles vão ter essa ideia dessa estrutura arredondada. Né? E aí chove, água cai de cima. Você não tem a ciência para explicar esse processo. Então, você vai imaginar que lá em cima dessa estrutura tem água, por isso que chove. Então, volta e meia escapa a água lá de cima. Né? E aí, o mundo é explicado né, de como sendo tripartido, como tendo três esferas. A esfera de cima da Raquia ficam os deuses, moram os deuses. Né? E sim, os deuses casam, os deuses fazem sexo, os deuses têm filhos, né? há um rei, por isso que há rei aqui embaixo, por isso que o povo aceita um rei aqui embaixo porque eles é dito que lá em cima tem no mundo dos deuses tem um rei sobre os deuses nesse mundo intermediário estão os viventes no mundo de baixo estão os mortos mas a ideia de morte aquela época não era essa que nós temos hoje né? aquela época as pessoas morriam e viravam uma espécie de divindade, só que elas não iam para o andar superior, elas iam para o andar inferior. E continuavam vivendo, continuava casando, continuava bebendo, continuavam fazendo sexo, continuavam tendo filhos. Sabe por quê? Que isso tudo surge. Porque à noite a pessoa deita, dorme, e sonha com aqueles que morreram. Sonha com a pessoa falando, sonha com a pessoa andando... Então, a morte era só uma passagem. Percebam que essas ideias ainda perduram no nosso pensamento. Hoje a gente pensa, claro, muito diferente daquela época, mas hoje a gente ainda pensa céu, terra onde nós vivemos e inferno. Olha que os três mundos ainda, a ideia dos três mundos, apesar do avanço gigantesco da ciência, e a ciência nos mostrar que não tem nada aí para cima, a não ser nuvens, a não ser planetas, estrelas, constelações, galáxias. Né? Não tem um lugar onde tem uma cidade com deuses vivendo, com almas vivendo, conforme a religião nos diz. Mas essa ideia ainda está presente no nosso pensamento. Né? A ideia do, do, do ternário. Né? O mundo superior, o céu para onde está Deus, onde os anjos estão, e onde os, os santos, para onde os santos irão. O mundo intermediário, nós, e a gente tem a ideia de que o inferno está abaixo de nós. Né? A gente tem essa ideia. Então, é um erro muito grande a gente pegar toda essa ideia que a gente tem hoje, toda essa conceituação que a gente tem hoje, e querer enfiar dentro da Bíblia. Da Bíblia. Não cabe. Aquele povo aquele, que escreveu aquele, aqueles textos, escreveu para aquele tempo, é um texto político, da elite, para dominar a população campesina. Nada mais que isso. Então, como que eu quero pegar hoje concepções muito, embora não totalmente, mas muito embrenhada, já muito contaminada por coisas que a ciência diz, como que eu quero pegar essa constituição nossa hoje, perpassada é, é, por cultura, por arte, por ciência, que são os três domínios da cultura, e enfiar num texto escrito há tanto tempo atrás, cujo pensamento era totalmente diferente de nós. Então, se a gente quer, de fato, estudar um texto antigo, um romance de 100 anos atrás, ou talvez um pouco mais perto da gente, né, um texto lá do início do século XX, por exemplo, você não pode pegar o sentido que você tem hoje, os valores que você tem hoje, e enfiar dentro do livro, você vai estuprar o livro. E você não vai ter acesso ao sentido original do texto. Eu acho que é isso que é interessante, né, professor? Na área da filologia e da linguística histórica, né? Que é justamente você pegar o texto, mas não só o texto, com a sua noção do que você vivencia hoje, mas olhar para a história e o período que ele foi construído, para que você isso. entenda a real a intenção daquele texto. A professora Carola faz isso muito bem. É, eu recordei totalmente do, do doutorado dela, né? Que ela analisou a, a, obra, a obra do Apocalipse, Apocalipse para o Rei, que aí ela vai isso. contar todo o aspecto histórico que envolvia, porque não era um texto comum de ser replicado, refeito, né? reproduzido. E ele foi feito num período completamente distorcido ou fora do padrão. Né, do que se tinha, e aí você uhum. vai entender o porquê, por que foi feito. Então, assim, todo esse olhar do... Claro, você vai analisar, porque a gente quer analisar algo com esse texto, né, com a nossa realidade de hoje, só que não enfiar a sua... não trazer a sua concepção ou a sua interpretação com base na sua vivência somente atual, né mas olhar o histórico e pro... o processo de construção daquele texto. Sim, sim. É, tem algumas possibilidades de leitura, e a mais comum, a que, que mais acontece, é a leitura estética do texto. Né? É uma leitura que eu faço para a minha experiência. Né? Nesse sentido, eu projeto no texto o sentido que eu quero dar a ele, né? Uh, isso é muito comum na Bíblia, as denominações fazem isso, né, e, e, e eu, eu, eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu fui de religião evangélica há muito tempo, né, então eu passei por várias denominações e todas elas acham o seu fundamento na Bíblia, mas não porque a, a, a pessoa que escreveu a Bíblia estava pensando hoje nas denominações, não, somos nós que olhamos aquele texto e projetamos nela, nele, melhor dizendo, o fundamento que nós queremos encontrar para justificar o nosso posicionamento. É, eu lembro de um... pode ser feito isso, pode ser feito isso. Só que eu tenho que assumir que eu estou fazendo uma leitura estética do texto. E eu lembrei de uma fala de uma professora da minha época de nutrição. A gente estava discutindo sobre o que era certo e o que era errado na alimentação. E ela virou e falou para a gente bem assim, gente, vocês não têm que brigar o que é certo e o que é errado, porque cientificamente vocês vão encontrar pelo menos um, um estudo que vai justificar o certo e o errado de cada um de vocês. Um, vai, um texto vai falar que o brócolis ele vai, vai fazer bem e o outro vai falar que vai fazer mal. O que vai modificar ou vai fazer a gente perceber o que é certo e o que é errado ou qual é o mais adequado ou inadequado aqui no, no contexto da alimentação do indivíduo, é o indivíduo como um todo, e qual é o olhar que você está dando para aquele texto e para a pessoa que vai se servir desse texto, dessa pesquisa. Exatamente. Consegue se embasar em tudo. E a Bíblia ela é muito assim, né, professora? A gente consegue encontrar trechos que combinem com qualquer fala que você quiser. Sim. Você vai encontrar. Se você, você, vai encontrar. você pode projetar o, o, o sentido. Você pode projetar, né? Sobre qualquer aspecto, né? Isso não quer dizer que o texto originalmente está falando aquilo, né? É Outra coisa, em se tratando de Bíblia, né? Quem, quem acompanha a, a ciência por trás da tradução da Bíblia sabe que a Bíblia é traduzida errada. Exatamente porque os tradutores não conhecem a cultura daquele povo para o qual o texto foi escrito. Né? Não conhece o espaço-tempo no qual o texto foi concebido. Né? E aí, se eu sou um teólogo traduzindo, um teólogo, sei lá, de uma denominação X, traduzindo o texto, eu vou olhar o texto a partir da, da minha denominação. Né? E aí, o que vai acontecer? Uma tradução baseada numa leitura estética. Né? ou numa leitura, numa leitura política também, que é, é muito recorrente. Eu leio um texto e eu projeto no texto os valores do grupo ao que eu pertenço, a norma do grupo que eu pertenço. Né? É, eu tenho uma aluna de doutorado atualmente que está num dilema gigantesco, porque ela lê Bakhtin e ela projeta o, a norma do grupo político dentro, e aí entra em choque porque Bakhtin é um filósofo. Bakhtin ele não ele não separa a, a, o, o, os fenômenos, não categoriza, não categoriza as pessoas, né? Dizer assim, não esse daqui, esse esse fulaninho aqui, ele é de cor assim, ele é subalterno, ele é pobre. Ah, Bakhtin não faz isso. Né? Bakhtin estuda o indivíduo, o ser como um todo. Ele não fraciona, ele não esquarteja o, o, o, o sujeito. Né? E aí, quando você faz uma leitura política de Bakhtin, nossa, é melhor que você faça uma leitura estética. Né? Eu confesso, eu faço uma leitura estética porque eu acho que... Eu não sou ninguém na fila do pão, né, para ambicionar uma leitura heurística, que seria um mergulho em Bakhtin para extrair o sentido original do texto. Eu acho que eu não tenho condição para isso. Né? Então, eu estou aqui fazendo uma leitura de Bakhtin, muito projetando a minha experiência. Né? Eu acho que a condição que eu tenho de ler Bakhtin é essa. E eu deixo isso bem claro, não é nenhum pecado. Né? O pecado seria eu esconder que eu faço uma leitura estética do texto. Né? então é, é é muito possível que as leituras da Bíblia, por exemplo, sejam feitas quando pelo indivíduo, né, é, é, de forma estética, quando pelo pelo pastor ou pelo pelo padre ali dando o sermão, uh, ou pelo pelo teólogo fazendo a tradução, uma leitura política, partindo do grupo político, é, né, que que o sujeito pertence, né? e aí muita coisa vai ser traduzida de forma errada, errática. Como, por exemplo, um, um exemplo né, que eu posso dar aqui é que uh, a palavra uh, para a divindade, uma das palavras para a divindade na, na, naquela cultura é Elohim. Só que esse elo Elohim pode ser tanto a divindade como, quanto pode ser as outras os outros seres celestes que estavam a serviço da divindade. E na Bíblia, as Bíblias que a gente tem é, acesso, tudo o que é Elohim é tratado como Deus, como <risos> se fosse o Deus Supremo, o Deus Único. E não é. Há categorias. O que se tem como anjo hoje, como arcanjo, na Bíblia, como Serafim na Bíblia, Serafim é uma serpente alada. E aí é traduzido né, como uma serpente alada. E aí a gente tem a figura da Nerustan, né, do, do né, da Nerustan que era a deusa da cura para aquele povo, que era uma serpente. Né? A serpente que Moisés faz, e, né? a serpente de bronze e tal, lá que salvou o povo, todo mundo que olhava para ela, ficava curado, etc. Né, Um dos deuses, uma das divindades daquele povo que era politeísta. Né? E aí, óbvio que a pessoa está aqui fazendo a tradução, ele olha lá no, no, no texto original, no hebraico, ele vê isso. Mas, como ele está fazendo uma tradução de uma, lei, é, uma leitura política, e aqui, no grupo político dele, na denominação dele, né, é, quer reafirmar a ideia de um deus único, você vai, obviamente, descaracterizar o original para projetar o sentido do seu grupo dentro. Eu, é só para fechar, né, professor? Essa questão da tradução é muito interessante. O tradutor, né, em si, na verdade. Que a gente não precisa ir muito longe, levando em consideração que a gente está na, na área de Libras aqui, né? O próprio, a própria carta, uh, que é dita que foi Dom Pedro, que escreveu, convidando o Rue, né, para vir para o Brasil e a gente já vê a partir de uma novo, um novo trabalho, uma leitura, uma nova tradução, né? De quem foi lá e verificou a carta, fez a tradução, de que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, né? Então, até mesmo o olhar e o próprio conhecimento linguístico. Né, porque daí é mais uma, uma mudança aí, na um processo errado tradutório, de conjugação linguístico mesmo, que tem a gente tem da primeira tradução em que a gente perpetua, que eu já Sim. não perpetuo mais, meus alunos sabem, as minhas são provas aqui, eu já eu trago para a sala o que, que vocês encontram no texto, que a gente tem de atualidade e novidade, que não foi bem assim que aconteceu, mas como o tradutor, a pessoa do tradutor, Levando em consideração esses textos, quando a gente não conhece a língua, a gente pega essas traduções, né? Como ele é relevante e é importante a gente saber. E a área de, da literatura, ela trabalha muito com esse olhar, né? Quando você vai analisar Sim. obras, né? eles, sempre quer, eles sempre precisam saber, eles querem saber quem é o tradutor. Porque a partir de quem é, vai se analisar a obra com o olhar. de essa obra já está muito detupada ou não, essa obra está mais fiel ao original de fato, a partir da pessoa do tradutor, é bem interessante. Sim, sim, verdade, é muito bem lembrado a, a, a questão da, da tradução que a professora Marta Covezi, né faz da carta escrita pelo Yui, né uh, ao imperador, a, a tradução que a professora Marta faz, ela é cirúrgica no sentido de derrubar um mito que a gente é, repetia, né? de dizer que o imperador uh, convidou o professor. A carta deixa claro que o Iê estava no Brasil e conhecia a realidade dos surdos que aqui existiam. É, e a proposta dele para a criação da escola é muito mais de pedir ajuda. É, a carta deixa isso claro. Né? Então, veja bem, a, infelizmente, a gente acaba na área da Libras perpetuando muita informação errônea. Por exemplo, a, a professora Luciene de Paula, salvo engano o nome dela é esse, ela orientou um trabalho de um pós-graduando que foi aos anais do Congresso de Milão, do famigerado Congresso de Milão. Né? E, pasmem, né, haviam dois grupos de trabalho, segundo os anais, e dão conta esses anais que dentro do grupo de, de, de, de professores surdos que apresentaram no, no, no Congresso de Milão, um professor surdo foi é, expulso desse GT porque ele defendia como parte dos ouvintes que estavam no outro GT é, o ensino da língua oral e não o ensino da língua de sinais. Então, ele foi expulso. Né, do, do GT, foi impedido de apresentar o trabalho, e aí ele foi lá para o outro GT né, para apresentar. Né? Então, a, a, a tradução desses documentos, desses anais para o português, dão conta que a história por trás do Congresso de Milão não é exatamente como a gente costuma contar. Né? Tanto que eu parei né, com isso. Eu não tenho acesso aos anais do Congresso de Milão. Eu não tenho acesso aos documentos. Então, para eu não dizer bobagem, né, e amanhã ou depois isso se virar contra mim, né, colocar em xeque a minha, o meu profissionalismo, eu simplesmente não falo nada. Agora, a carta do Iê, né? é um marco para a gente, porque há uma tradução de uma professora de língua francesa que pega uh, uma cópia direto no Ines e faz essa tradução. Então, desse trabalho, eu fui banca e eu posso falar. Né? Então, sim, é, é, é muito uh, preciso esse trabalho filológico e ele precisa ser feito em relação a tudo o que de documentos nós tivemos em relação à língua de sinais, né? Foi aprovada agora uma pesquisa uh, no PPGEL que traz essa questão da, da tradução da professora Marta Covese, né? É um professor lá de, de Sinop. Ele Sérgio. vai fazer... Isso, Sérgio. Ele vai fazer uma análise em documentos, uma análise, é, óbvio, de língua portuguesa, né? filológica discursiva em documentos que tratam da, do ensino de Libras no Mato Grosso, né? Sim. Então, isso é extremamente necessário, extremamente importante, né? Porque vai deslindar para nós a real história, o que está registrado, o que foi fato, né? Por detrás aí do ao longo do tempo do, dessa temática de ensino de língua de sinais. Né? é Óbvio que ele cita e cita de uma forma primorosa esse trabalho da professora Marta Covese, que chamou a atenção dele, né? porque até então ele também era uma vítima do mito de que o imperador convidou né, o, o Iê para vir ao Brasil muito provável que ele tenha vindo com as caravanas que vieram da França, né, os artistas e tal, que até fundaram a Escola de Belas Artes no, no, no Brasil, né, é muito provável que ele tenha vindo com essas, com essas, é, é, com essas caravanas, né, a gente não tem muitas informações a esse respeito, mas com toda certeza a gente pode afirmar que ele estava no Brasil, a carta nos diz isso, não é? Uhum. Exatamente Então vamos adiante né? Falamos bastante sobre Sobre essa questão da, da Situação né? No espaço e no tempo das enunciações Nós somos seres enunciados Obviamente que o Cláudio De sei lá Seis anos atrás não é o mesmo Cláudio Hoje na sala de aula a gente falava Sobre isso né? é, Que é óbvio o Cláudio, que é narrado nos corredores da UFMT, uma parte dele é verdade, corresponde, né? outra parte corresponde só à maldade humana mesmo, né? uh, nas narrativas, uh, mas uma coisa é certa, o Cláudio daquela época não é o de hoje. Então, nós somos seres é, é, situados no espaço e no tempo, nossos atos igualmente, nossos atos de linguagem igualmente. Quando pegarem esse livrinho aqui, para ler daqui a 100 anos, para entender, você vai ter que revisitar esse nosso momento agora. Né? Algumas coisas que eu falo aqui, a pessoa vai... Bom, mas eu, vamos lá, vamos ver os jornais, o que, que os jornais da época diziam. Né? E aí vai ser uma coisa de louco, né? porque... O consórcio, né? a antiga e gloriosa mídia que se transformou num podre, mal cheiroso consórcio de imprensa, só diz merda hoje. Hã? Vai ser um Deus nos acuda para o sentido desse livro. Hã? Vamos lá, vamos adiante. Sua singularidade se deve ao fato de que não há e não pode haver dois atos de linguagem que sejam correspondentes em todos os aspectos arquitetônicos conjecturais, ainda que seja do mesmo enunciador. É isso que eu já disse, se você pega as mesmas palavras do mesmo enunciador em momentos diferentes, são enunciações diferentes, são enunciados diferentes. Não tem como ser o mesmo ato de linguagem. Tá? Reside aqui uma máxima universal, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, as águas são outras. Um ato de linguagem jamais se repetirá, mesmo que gravemos. A gravação não é o ato, pois se tomarmos tal produto, que é produto de uma abstração da realidade, que foi o ato, constituiríamos uma dualidade que, por certo, destruiria a máxima da singularidade e repetibilidade do ato de linguagem. Então, essa gravação que vai ser colocada, disponibilizada lá no YouTube, ela não é o ato de linguagem. Ela é algo que remete ao ato. Um registro já é algo de segunda mão. O ato irrepetível é esse que está acontecendo aqui agora, não vai acontecer jamais. Quando eu voltar lá para assistir, ou qualquer um de vocês, vocês vão ter algo registrado que remete a um ato irrepetível. Mas o que vocês vão assistir já não é esse ato, porque se fosse, existiria repetibilidade. E isso não é possível. Não é possível porque o olhar de cada um de nós, quando formos assistir, porque eu assisto, tá? O um vídeo, depois, eu assisto atentamente, inclusive, tá? Para ver onde que eu disse abobrinha e onde eu acertei, né? É bem, é bem desse jeito, né? Para que no futuro, eu não, se eu disse alguma abobrinha, eu não venha repetir, né? Então, o olhar que você vai direcionar, já constitui esse registro como um ato novo, já é um outro, transforma, é outra interação, transforma num outro ato. Então, a gravação já não é mais o ato. O ato original vai se acabar quando a gente interromper aqui a gravação e dizer tchau. Nunca mais vai se repetir. Mesmo a gravação, que é o registro do ato, vai ser constantemente reatualizado a cada atualizada a cada visualização que tiver. Vai ser um ato novo. Então, pergunta sobre isso, pessoal? Isso né, que eu disse, da irrepetibilidade do ato, da situação do ato no tempo e no espaço, me deixa muito tranquilo em relação à minha dissertação, por exemplo. Né? Hoje eu olho a minha dissertação e falo, meu Deus do céu, eu escrevi isso. Né? Mas era o que tinha para aquele momento. Né? Era o que tinha, era o que eu conseguia compreender. Era a resposta que eu podia dar naquele momento. Né? Então, graças a Deus, né? ah, graças a Bakhtin, né? a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Assim como não se separa o sujeito da linguagem, e essa, por sua vez, não se corresponde e não se repete, todo e qualquer ato de linguagem fica circunscrito a um espaço, há uma espaço-temporalidade. Aqui o corretor do livro, né, lá da, da editora, deixou passar um, um erro. Está né? a, a, aqui, há um espaço-temporalidade. Um espaço né? Deveria ser há uma espaço-temporalidade. Não existe um ato enunciativo que não seja oriundo de um cronótopo específico, ainda que esse seja tido como atemporal, ou seja, de todas as épocas, tais como os ditos populares, cuja origem se perdeu no espaço-tempo de suas vidas. Logo, todo e qualquer enunciado, ainda que pertença a um grande tempo, está situado no espaço e no tempo, e, como tal, precisa ser levada em consideração numa análise nesse aspecto. Aquilo que a gente falou longamente sobre os processos de tradução, né? é, de leitura de textos antigos e de tradução. A Bíblia, por certo, é um texto que ela pertence ao grande tempo, com toda certeza. Né? Mas isso não cria um álibi para você projetar no texto os sentidos, ou conceitos, ou noções de hoje. Para que eu realmente, se eu levo a sério esse livro, para que eu realmente o entenda, eu preciso entender como que aquela, aquela, aquela sociedade se organizava. Nós tínhamos ali uma elite. Quem era esse, essa elite? A corte. Né? O resto, tudo, era a população campesina morava no campo, eram agricultores, eram pequenos criadores é, de rebanhos. Né? A gente tinha ali também pequenos artesões, tanto que é, para o, a, a, o fabrico de, de utensílios domésticos quanto de armas... Essa população, em sua maioria educadora era analfabeta, até mesmo a corte. Né? Consta aí que poucos, os que tinham os, o ofício de escrever e ler, né? os escribas, eram que eram alfabetizados, então uma população de maioria esmagadora analfabeta, e uma a, a, a população que reproduzia... Tá? a ideia de divino, de sagrado, a concepção de terra que não é de planeta, mas de reino, que se tinha no crescente fértil, né? Ali as imediações é, dos rios Tigres, Eufrates e Nilo, onde surge, onde começam a surgir ali as primeiras civilizações, era a mesma, né? De você organizar é, o, o mundo sempre de, de, em três. Né? O mundo dos deuses, o mundo intermediário dos vivos e o mundo dos mortos. Cada um desses mortos tendo um regente, tendo alguém representando e exercendo o poder. Tá? E óbvio que o mundo dos mortos e o mundo dos deuses espelhava na concepção desses povos né? o, o mundo dos vivos certo todos os fenômenos da natureza, da, da, da natureza eram explicados por essa noção, não de ciência, mas de religião, porque era o que havia na época. Né? Se eu tenho um vulcão que explode e, e leva, mata toda a população das encostas, né? eu vou explicar que aquilo ali acontece porque tem um Deus ali dentro, que mora ali dentro. Né? E aí, é, ele explode, mata as pessoas que moram nas encostas, os rebanhos, ou seja, esse Deus, de vez em quando, ele precisa comer, ele tem fome, então ele sai, ele come, se alimenta, fica satisfeito e passa um tempo em repouso. Simples assim. Eles vão entender dessa forma. Eles não têm a ciência para explicar a origem da vida. E a vida em si. E o mundo. Né? Então, veja bem. Essas concepções guiam os textos que são escritos. E são textos da elite para dominar. A classe dominada. do classe dominante para a classe dominada. Se é dominada. Sempre assim cerca de, estima-se que 5% dos textos bíblicos, por exemplo, sejam é, é, da classe dominada para a classe dominante. O restante todo é da classe domina, é, dominante, dominante para exercer poder sobre a classe dominada. Tudo isso é, é explicado por uma noção de divino. Né? Você tem que pagar o seu imposto, ainda que seja é, que, que você morra de fome, porque é justo Deus que manda. Né? Aí tem um Salmo, né? Eu não, acho que Salmo 53, alguma coisa nesse sentido, não vou me lembrar o nome, que diz lá: 'Você está matando'. Né? É o salmista, é um profeta, dizendo. Pro, provavelmente um, um profeta crítico, né, que vai lá criticar o, o rei, dizendo, você está matando o povo comendo pão. E aí os nossos belos tradu tradutores traduzem, vocês estão matando o povo como pão. Errado. Né? Comendo o pão, quer dizer... A, a, a classe dominante, em nome de Deus, cobrava tanto imposto que o povo morria de fome para poder pagar os impostos. E a classe dominante se fartava de pão e de carne. Então, você mata de fome o povo. Vocês estão comendo o povo como comem pão. Né? E os nossos tradutores traduzem errado infelizmente. Uh, voltando, então, ao nosso, ao nosso texto, assim como não se separa o sujeito da linguagem e essa, por sua vez, não corresponde e não se repete, todo e qualquer ato de linguagem fica circunscrito a um espaço-temporalidade. Não existe um ato enunciativo que não seja oriundo de um cronótopo específico, ainda que seja tido como atemporal, ou seja, de todas as épocas. Tais como os ditos populares, cuja origem se perdeu no espaço-tempo de suas vidas. Logo, todo e qualquer enunciado, ainda que pertence a um grande tempo, está situado no espaço e no tempo, e como tal precisa ser levado em consideração numa análise. Esse aspecto, ou seja, o aspecto da espaço-temporalidade. Uh, vamos mais um pouquinho e aí a gente encerra. C. A linguagem é enunciativa, interativa e dialógica, por suscitar atos interacionais nos quais emerge o discurso. A linguagem é qualificada como essencialmente enunciativa, por, por se originar de atos de interação verbal que promovem o discurso. Podemos considerar esses atos como sendo de diversas ordens, tais como interação humano humano face a face, né? Humano humano por mediação tecnológica, é isso que está acontecendo conosco agora, né? Nós não estamos humano humano face a face, né? Numa interação face a face, nós estamos numa interação humano humano por mediação tecnológica, né? Humano e coisas, seres nos quais se projeta um outro. Por exemplo, às vezes a gente conversa com os nossos pets, né? E nesse momento a gente está projetando um, um eu interior nosso no pet. E às vezes a gente até responde, né? Como se fosse o pet respondendo. Isso tudo é uma projeção do próprio eu, né? Humano e projeção mental do eu interior. Né? A tal conversa com os botões. Isso acontece bastante, né? E quando a gente passa... Verdade. É, e quando a gente passa a, a nos conhecer, né? a olhar para dentro, para nos conhecer, buscando uma interiorização, uma espiritualização, né? que é exatamente esse mergulho na própria consciência para encontrar aí as forças superiores, né? é, a gente faz muito isso, né? É, num, num, num determinado momento do dia, eu dedico a uma reflexão, tipo assim, né, Cláudio, vamos lá, o que você fez hoje que fez você caminhar em direção é, à humanidade, de fato, né, hoje, por exemplo, na minha reflexão, fica um, um, uma falta de foco minha, que a, a, eu tava é, para acessar uma via, tinha uma faixa de pedestre, e por falta de foco meu, né? eu não vi que tinha um, um ciclista na faixa de pedestre, né? Sorte que ele não estava na frente do meu carro, porque se tivesse, pela minha falta de foco, eu teria batido nele, né? Então, fica aí. Hoje eu não caminhei em direção ao meu ideal humano, exatamente porque eu fui falho, né? Eu não coloquei atenção naquilo que eu estava fazendo naquele momento, poderia ter provocado um acidente, né? Uh, e se eu tivesse, de repente, rápido, né, sorte que eu não estava, né, teria, poderia ter sido grave, né, o, o, o, o, o acidente, né, mas graças a Deus não aconteceu nada, nem na direção do carro o, o ciclista estava, mas fica o puxão de orelha para mim, né, então essa reflexão, esse momento, né, que eu converso com os meus botões é uma, intera uma interação com projeção mental do eu interior. Né? Eu interajo com o eu interior, comigo mesmo. Né? E a, a interação humano-presente e humano-ausente. Né? Que Por exemplo, quando a gente pega um texto para ler, esteja o autor... É, o autor é, do texto vivo ou morto, a gente faz uma interação com o autor. né? É uma, uma interação humano presente, a pessoa que está lendo, humano ausente, o que projetou, que escreveu o texto. Em todas essas possibilidades, em outras que podem ocorrer, que não listamos, estão pressupostas as atividades do eu para o outro e do outro para mim. É, eu tenho sempre na interação uma atividade do eu para o outro. Eu estou despertando a minha consciência em relação ao outro que me defronta. Estou despertando a minha consciência e estou despertando a consciência dele. Né? Então, a atividade do eu para o outro e do outro para mim, porque a, a, é sempre uma via de mão dupla, né? Ele desperta a consciência dele ao mesmo tempo que ele faz nascer a minha consciência, porque na interação há um contraste, né? Eu me vejo no, no outro, mas eu vejo diferente do outro. Essas consciências que, são, que se defrontam, elas não são semelhantes, elas não são iguais, elas não são correspondentes, elas são diferentes. Então, o contraste faz surgir a realidade de ambas as consciências. Se elas fossem exatamente iguais, elas não conseguiriam perceber, não se perceber, elas não conseguiriam é, realidade, né? constituir realidade. Nas interações com o outro mental projetado, a atividade é do eu para mim, que nesse caso se configura como um outro, né? um outro projetado. Nos casos de interação humano e coisas, a atividade do eu projetado sobre o ser se configura como uma atividade do eu para o outro. Sendo este outro um ser não humano, animado ou não, cuja resposta por meio da linguagem verbal humana não é viável, o eu pode projetar a resposta desse outro, se configurando como uma atividade do eu para mim. Ou seja, o próprio eu configura um outro mental que emite uma resposta verbalizada dando um sentido à interação próxima de uma atividade do eu para o outro e do outro para mim né a gente está ali conversando com o pet né sei lá você é, está com fone né aí sei lá você mesmo responde né claro você não me deu comida hoje né então, seja você projeta no pet, um, um eu interior seu. E aí você, inclusive, dá respostas como se fosse o próprio pet. Né? É uma coisa meio esquizofrênica, né? mas a linguagem permite. A linguagem permite. Entender como que se configura isso não é nada fácil. Ai. Ai. Não, lembrei <risos> da minha neta brincando com as bonecas, ela dá a voz para cada uma e todas elas conversam entre si, cada uma com a voz diferente. Ah, que interessante! Pois é, isso daí é, é o eu é interior projetado, né? A atividade é do, do eu para mim, mas quando você projeta, né? Você tem algo semelhante, algo análogo né, a essa atividade. Eu para mim, eu para o outro e o outro para mim, quando você projeta a resposta. Então, olha, olha que coisa louca. É. Né? O, o ser humano é um ser complexo. Essas atividades farão emergir, emergir o discurso. Dado o caráter enunciativo da linguagem, estamos constantemente retomando discursos anteriores. Em certa medida, interagimos dialógica e discursivamente ainda com os gregos antigos, respondendo aos seus questionamentos e emitimos respostas a eles. A linguagem é essencialmente enunciativa, embora me coloque aqui como um débil homem e um inepto pensador, incapaz de responder à altura aos questionamentos de um buscador grego da época, aqui eu me colocando, me valorando, né, frente a um iniciado grego, né? Sei lá, a um Sócrates, a um Platão, né? E tantos outros, tá? Eu sou um débil homem e um inepto pensador, tá? também, de certa maneira, estamos questionando as gerações da posteridade. Isso porque cada enunciação nossa gera é, questões, suscita enunciações futuras, tanto nossas quanto de outras pessoas que podem retomar isso depois. Né? Enunciar, enunciados escritos, por exemplo, artigos nossos, livros, teses, dissertações podem sempre ser retomados por outros, citados por outros, né? Então, a gente está sempre é, suscitando essas questões para enunciações nossas e de outros futuros, né? Sei lá, de repente a gente diz alguma coisa hoje sem muita consciência, né? E aí a pessoa fica lá remoendo, remoendo, remoendo aquilo. Você passa aí semanas, meses, depois a pessoa... Peraí, Cláudio, aquilo que você me disse às vezes até a gente já esqueceu, né, assim, você quis dizer isso mesmo que eu entendi, né, mas o que é que eu disse? Não, não me lembro de nada, né, então, você vai, no momento da enunciação, suscitar questionamentos futuros, tanto para si quanto para outros, né, e os escritos, né, no, nos enunciados escritos, isso ainda é mais evidente, né, porque você pode ler isso daqui, né, o livrinho que só serve para calçar a mesa manca, né, porque o <risos> peso de porta não serve, é leve demais. Ai, e Deus. você pode, de repente, citar né, isso daqui. Assim sendo, não ambiciono os meus, mas projeto questões que um dia, que a posteriori, meus outros, dos quais serei um outro ausente, Responderão. É que um pequeno trocadilho aí com que é a questão de a lógica da linguagem, né? Aqui, um, um dia, quando eu já não estiver mais aqui, já tiver abotoado o paletó de madeira, já tiver batido a caçoleta, né? Já tiver passado dessa para melhor, né? Alguém poderá citar ainda, né? Essa, esses enunciados para vocês verem o poder que a linguagem tem, né? É dialógica, responde a enunciações anteriores, retoma, reelabora, renuncia e suscita questões futuras. Né? Convence, arregimenta, né? agrupa. Né? O Brasil hoje está dividido em torno de um discurso, né? em torno de dois discursos políticos, né? em torno de narrativas. É, que eu tenho dito, assim, constantemente, se você escolher um lado da trincheira e se enfiar nela, você só vai ver o que a trincheira lhe permitir. Para você ver o todo da questão, você vai ter que se elevar e se posicionar acima dessa dualidade. Então, você vai ter que matar a dualidade, você vai ter que compreender as, as duas extremidades né, da, da, da situação para poder se elevar. Se posicionar acima disso, você vai ter um vislumbre do todo. E aí você vai conseguir compreender né, isso tudo. Né? É, se você se, se enfiar numa trincheira, você só vai ter a visão do que a trincheira permite. Né? Você vai ver a, a, a questão só pelo, pelo prisma que a, a trincheira lhe permite é, enxergar. Nesse sentido, se a gente quiser ser bakhtiniano, a gente vai ter que se elevar. Porque Bakhtin ele não fala de uma parte do discurso. Ele não fala de uma parte, de um lado da linguagem. Ele fala sempre do todo. Bakhtin persegue o todo. Então, você não pode... Eu, eu vejo algumas dissertações, algum, algumas teses fazendo análise de linguagem é, pelo, pelo viés é, dialógico que me causa assim, um, um, umas certas urticárias, uma, uma certa catapora miudinha eu fico pensando como que a pessoa que lê Bakhtin consegue pensar uma análise dialógica do discurso se embrenhando por uma trincheira, olhando por um lado, e não se eleva para ver o todo da questão né? a gente precisa perseguir sempre o todo do ato, não é ir para o ato vislumbrando aquilo que eu quero do ato sei lá, muitas das vezes para é, referendar o meu posicionamento né? nesse sentido eu não, eu não faço exotopia, eu não crio o excedente de visão, porque o excedente de visão é, é, é, me proporciona Exatamente ver aquilo que eu não consigo do meu lugar posicionado. Então, eu preciso sair desse lugar. E as pessoas não fazem isso quando propõem a análise do discurso em Bakhtin. Elas buscam somente referendar o posicionamento que elas têm. E isso não é ser bakhtiniano. Bakhtin, ba ba Bakhtin ele foi vítima de um regime autoritário. E você não vê, vai lá em, no, no livro, que é uma biografia muito bem feita por Catherine Clark e Michael Hawkins, o livro chama Mikael Bakhtin, né? vai lá ler, os autores estão lá falando que Bakhtin nunca tomou partido, nunca se posicionou claramente. Por que, que os leitores de Bakhtin estão se posicionando, estão tomando partido? Né? Fica aqui a, a, a, a minha crítica. Cadê o excedente de visão? Cadê o sair do seu posicionamento? Cadê a sua elevação para ver o todo da questão? Falar que ler Baquitim é fácil. Exercitar Baquitim é que é complicado. Né? Bom, pessoal... É isso, né? cumprimos é, já às 21 horas né? ah, o nosso objetivo de ler três tópicos né? ah, do, do nosso livrinho e avançar nessa leitura comentada. Eu estou achando tão produtivo, né? eu estou querendo fazer a leitura comentada na sequência de uma obra de Bakhtin e depois de uma obra de Socir. né? Porque a leitura que a gente fez de Baquitim e depois de Saussure no, no nosso projeto passado, né? For, não foi leitura comentada, né? Eu pegava partes é, que me chamavam a atenção para comentar com vocês, né? Eu acho que essa forma de leitura comentada, assim, parágrafo por parágrafo, está sendo muito enriquecedora, né? Vamos ver a hora que chegar na proposição de análise, por essa, por essa nossa abordagem filosófica e hermética, se vai ficar assim também, né, produtivo. Porque eu estou achando extremamente produtivo. Está né, me, me ensinando muito e está é, ampliando muito a minha, a minha percepção né, da, daquilo que eu escrevi e daquilo que eu li em Socir e Paquete. Bom... Eu não posso encerrar a reunião de hoje sem ouvir vocês. Né? Sem ouvir vocês sobre o nosso encontro. Está aberto. Ai, gente, desculpa, professor, estou morrendo de sono, gente. Estou muito cansada de ter ficado a aula a tarde inteira. Ah, eu imagino. Eu imagino. Na frente do computador, estou com uma dor no olho já. Mas, enfim. É, bom, acho que como sempre, o nosso encontro, ele sempre nos possibilita, nos possibilita refletir mais o que está no texto. Eu acho que isso é muito gostoso, né, da gente poder falar, que a gente pega um ponto e às vezes vai indo nesse ponto, que vai saindo do texto, mas vai sendo muito produtivo, eu acho isso muito interessante, muito bacana, até porque eu acho que são esses momentos que nos proporcionam as reflexões mais profundas, assim, porque faz a gente ir para o mais, né, ir para o além, pensar além do que está sendo dito. E é onde geram, talvez, as pesquisas aqui, né, as inquietações, ao ponto de, gerar, de virarem pesquisas, né? Eu acho que Sim. isso me recordou muito o meu desejo de fazer a minha pesquisa do doutorado, que eu me recordo de como começou, e eu fico, gente, começou por uma conversa, numa mesa da lanchonete. De uma colega né? sobre o trabalho dela, eu vivenciando uma disciplina, e esses comentários que não tinham nada a ver, porque ela não tem nada a ver com língua de sinais, né? Então, juntou lá o ganchinho da aula, um bate-papo sobre a pesquisa dela, que era do português, e aí a gente vai conversando e comentando e trocando figurinhas aleatórias e, de repente, bom, Você tem um projeto de pesquisa, você tem uma pesquisa, você tem um desejo de fazer algo. Então, eu acho que essas conversas, assim, que não ficam só no texto, elas são muito enriquecedoras e isso permite para a gente, né? Esse encontro uma vez na semana nos possibilita isso e nos possibilita refletir de forma autônoma, porque a gente começa a trazer as nossas vivências e o nosso pensamento mesmo, e não ficar presa no que o professor, né, tá lendo ou só no comentário do professor, eu acho isso muito enriquecedor e eu gosto bastante. E eu fiquei pensando aqui, né, gente, eu viajei na maionese agora, minha gente, porque eu fiquei pensando, o professor comentou, do conversa com um cachorrinho, a gente conversa com a gente mesmo, ele pensou em se tornar um ser humano melhor, né, que ele... e eu pensei, gente, minha conversa comigo mesma geralmente se baseia aí. Em... Eu acordar e pensar, Raiane, você precisa mesmo ir trabalhar hoje? Porque eu detesto acordar cedo, gente. Aí o meu outro eu, que é a Tainara, né? Porque eu sou a Tainara. então a Tainara ela fala assim, Raiane, você precisa ir porque a gente precisa pagar os boletos. Aí eu... <risos> é assim, todo dia tem esse bate-papo. Semelhante. Uhum. E tem é. o outro do réu primário também, né? Eu preciso uhum. isso? Sim, Raiane, você precisa aturar porque a gente quer manter o réu primário por mais tempo, o réu primário é importante. <risos> Né? aí a gente tem a gente pode é, pensar né a questão da filosofia e da constituição dos nossos corpos né filosofias escolásticas é, é, a, a questão dos nossos corpos a nossa mente ela tem é, um, um, uma dupla essência né para lembrar associar né, que a questão da dupla essência da língua e da linguagem ela tem uma dupla essência ela tem uma parte que ela é muito concreta né? é a parte que compara, que separa, que agrupa, que exclui para poder fazer uma síntese para a nossa compreensão das coisas, né, é, é, essa parte é a parte que vai dizer para você, né, é, é preciso levantar agora para ir trabalhar, né, essa, essa, essa nossa parte da mente, essa mente concreta, ela vai justificar tudo, né, Diz que, ah, não, fica mais cinco minutos aí, né? Você merece, trabalhou tanto ontem. Ah, se você chegar atrasado um pouquinho, né? Você diz que ah, houve um imprevisto, né? É essa mente concreta que vai fazer isso com a gente. Já a mente pura, que é o, o aspecto mais é, elevado da nossa mente, ela vai sempre é, sintetizar as ideias, as verdades por trás dos fatos, né, para que a gente, de fato, cresça, para que a gente é, evolua. Então, nisso ela vai dizer, sim, sim, é necessário que você é, levante agora, porque você tem obrigações a cumprir. Né? Então, ela, ela vai é, é, sintetizar as ideias e as verdades por detrás do fato, para fazer você corresponder à sua natureza, que é honrar né, a, a, as verdades com a prática. Né? O que a gente mais vê hoje na, nas narrativas, principalmente relacionadas ao, ao, ao consórcio né, de, de, de mídia, a, outro, a outrória grande imprensa, é exatamente algo que não honra as verdades com a prática. A gente vê um descolamento gigantesco da, da realidade, das verdades, né? E é exatamente o mergulho que demos na mente concreta. À medida que a gente é, se enfronha por essa, por essa face da nossa mente, a gente só vai se tornando cada vez mais materialista, né? E é, é, esse materialismo vai fazer com que a gente dê é, justificativas a tudo, né? Não... É, ele tem que ser calado mesmo, esse perfil tem que ser calado mesmo nesse momento, por causa disso, disso e disso. Né? Não, nenhum perfil tem que ser calado, porque nós vivemos numa democracia. Né? Ah, não, mas ele falou fake news. Não, mas se você se sentiu ofendido por isso, tem leis contra a honra. Entra na justiça, processa ele. Né? Todos temos o direito de falar. É, agora, dentro desse direito de falar, você tem deveres. E se você infringir esses deveres, você vai responder penalmente pra, por isso. Censura, não. Independente de quem for que fale. Não existe justificativa para censura. Né? Então, a gente precisa honrar as verdades com, a, com, as, pra, com as práticas. Né? E é exatamente a nossa mente pura que vai dizer, não, você precisa levantar agora, porque você tem um compromisso, e você vai honrar esse compromisso, porque isso te faz humano. Uhum. É isso. Eu acabei, de me, Lúcia. Já acabei de me entregar para o meu orientador, né, gente? Eu... Daqui a pouco ele vai querer... Se ele marcar a reunião comigo, sete horas da manhã, e eu falar assim, Ih, a minha atrasei, professor, desculpa, é porque eu estava dormindo, ó, já está já, já ligado ali, ó. Mentira, a gente não, não perco reunião, então, tá, gente? Até agora. Não, mas eu sou muito responsável, não, eu nem, nem consigo nem dormir se eu tiver um negócio assim muito, muito importante. Mesmo eu não gostando de acordar cedo, gente. Eu sou bem. Até agora não teve uma reunião sequer de manhã. E eu espero continuar não tendo. Porque eu não sou de produzir de manhã. Nem eu. Ah, então... Não consigo, eu sou um ser extremamente vespertino e noturno, noturno até as 10 da noite, tá, pessoal? Entendo até as 10 da noite. <risos> Vera Lúcia? Não, foi muito produtivo, a, a ideia do trazer Sossir junto também, eu gostei, porque isso assim fica mais complicado, né? Porque eu achei Sossir um pouquinho mais complicado do que Barretinho. Realmente, são, são autores difíceis, os dois são difíceis, né? Não, mas mas é, você... o Sosser também, ele, ele é bem complexo, ele é bem é, complexo. Então, se ter acesso os dois juntos, seria bom mesmo, professor. Sim, sim, a gente vai, vai tangenciando os dois, né? E possivelmente a gente vai faz, fazer leitura comentada aí, logo que a gente terminar essa obra. Tá. Luzinete... Tá. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite ao grupo. Então, professora, hoje eu só vou... Eu só vou ficar aqui nas minhas anotações. Vou escrever... Estou escrevendo um texto, né? No, lá mais na frente eu vou, vou passar para vocês lerem o meu texto. Mas Ótimo. hoje, né? Eu entrei um pouquinho atrasada, mas foi muito válido. Olha... Essa parte, ah, só vou destacar isso, o humano vezes projeção mental do eu interior. Eu queria poder falar o que é que... que confi... Mexeu comigo aqui, professor, sabe? Eu, hoje eu ainda não vou poder falar sobre isso. Hoje eu não vou poder falar, mas... Muito obrigada. Eu agradeço a todos, né? E eu estava aqui, né, eu não pude entrar junto na hora do início da aula, porque eu tinha um compromisso aqui com uma professora do um material, aí eu tive que resolver com ela, para depois eu vim, né. Eu tinha esquecido desse compromisso e também da aula de hoje. Mas, com as, com as minhas anotações, depois eu vou passar para vocês. É, Onde que me enriqueceu é... aqui? Porque essa aula de hoje mexeu muito comigo. Ótimo, isso é bom. Essa questão é bom. da mente, e a, a minha mente, ela está é, encimentada, mente encimentada. Mas eu, depois eu vou passar para vocês, tô de... hoje não, hoje certo. eu não vou falar, mas foi muito esse bom. É, é, esse é um dos, dos motivos, né, a gente, a gente movimentar, né? movimentar a curiosidade de vocês, movimentar ah, o bichinho do corpo inteiro da pesquisa, né? fazer esse bichinho fervilhar pelo corpo de vocês, suscitar questões, né? E, para mais que isso, eu acho que eh, se eu puder dar uma contribuição para vocês, será essa contribuição né, de... Eu acho que o que me deixaria mais feliz e mais realizado seria de provocá-las, né, no sentido de olhar para dentro pra e buscar, eduzir, tirar, né, para fora esse ser humano que está aí dentro de cada um, né? É, eu acho que isso seria aquilo que mais me realizaria nesse processo todo. Né? Nesse momento. Porque... Ó... Desculpa, professor. Mas eu Sim. digo para você, assim, que nesse momento, nesse momento, eu sou aquele ser que entrou na trincheira. Pois é, precisamos sair das trincheiras. sabe momento, eu, é... quando falou da trincheira, ah. eu falei, olha, eu lá dentro, tome... Mas vou sair, na, briga, na briga de duas crianças por um ursinho, se a gente quiser pacificar, a gente nunca pode ser a terceira criança a querer o ursinho. Tá? A gente nunca pode ser a, a terceira criança a querer o ursinho, porque aí você vai aumentar a briga. Né? Você precisa ter vencido o desejo pelo ursinho. Aí você vai conseguir pacificar as duas crianças. É por isso que eu, eu fico olhando os discursos do novo presidente eleito, né? Vamos pacificar o Brasil. Criança, você vai pacificar coisa nenhuma? Você está jogando palavras ao vento? Deixa de ser inocente? Você está brigando pelo ursinho? Para você pacificar o Brasil, você teria que ter vencido o desejo pelo ursinho? Se você está ali, ó direita, esquerda, briga, briga, briga, briga, briga, briga, briga, briga, você está aqui na trincheira? Você pacifica quem? Para pacificar aqui, ó, tem que estar aqui em cima, tem que ter vencido o desejo de um dos lados. As crianças estão aqui brincando, brigando pelo ursinho, você não pode ser a terceira criança, eu quero ursinho também, eu quero, eu quero, você vai aumentar a briga. Né? Então, não é algo fácil, tá, tá Luzinete? Não é algo uhum. fácil, exige muito de nós. Muita gente que é, é, quer e que deseja é, vencer as dualidades para se posicionar acima delas, acaba desistindo pelo caminho. É. Porque é, é, eu falo para vocês... É o exercício mais difícil que a gente tem para fazer. Mas se a gente conseguir fazer, eu asseguro para vocês uma coisa. Não existe paz maior no mundo do que você conseguir superar o desejo pelo ursinho. Você conseguir sair da trincheira... Pode não ser. existe paz no mundo. O mundo pode se acabar debaixo dos seus pés. Você continuará em paz, você continuará em pé. Eu, para eu chegar no, hoje no estágio que estou em relação ao ursinho, né, a não desejar mais o ursinho, eu tive que, inclusive, parar de assistir TV. Desde o início da pandemia que não se liga a TV em casa. Então, professor, o é, senhor está dando um exemplo aí da TV. No meu caso, eu, eu, eu já citaria uma outra coisa. Uma, daria um outro exemplo, né? no caso, eu não tenho também essa questão com a TV. Não tenho. No meu caso, seria um uma outro exemplo. que eu não... Não posso falar agora também. Não, sem problema, Mas... não precisa se referir. Tá né? Não precisa se Mas, referir. Olha, Mas, mim, assim, hoje... é imprescindível né, olhar para si, é, sondar a própria consciência, se conhecer. Né? Por exemplo, uma das questões minha que ainda é meu calcanhar de Aquiles, é o meu emocional. Eu domino muito bem o meu físico, eu domino muito bem o meu energético e eu tenho o meu mental hiperdesenvolvido. Né? Eu tenho o meu mental hiperdesenvolvido. Né? A professora Sebastiana, esse dia, até falou assim, é, o Cláudio ele é superdotado. Né? Eu, eu lido com a vida de uma forma muito racional. Só que esse racional ele não consegue se impor ao meu emocional. Então, para eu conseguir dominar esse emocional, eu preciso conhecê-lo. Se eu não conhecer, por exemplo, por que que eu fico tão irritado quando o meu computador trava? Principalmente quando eu estou é, trabalhando com uma questão assim. Eu preciso entrar numa numa reunião e o computador trava e ele não dá respostas, e eu tenho que reiniciar, e demora, e fica lento, e nesses momentos parece que ainda fica mais lento. Né? E aí eu fico extremamente irritado, eu já quebrei teclado de computador, eu já quebrei celular na parede por causa disso, de pegar o celular e jogar e quebrar. Por que, que eu respondo com tanta ira, com tanta cólera? Bom, eu preciso olhar e preciso questionar. Cláudio, por que, que você está dando essa resposta? Dessa forma. E eu preciso conhecer o motivo por trás da cólera que me faz eu quebrar. Né? A partir do momento que eu conheci isso, eu consegui impor um pouco de, é, de, de domínio sobre isso. Hoje eu já não, não, não, não pego o computador, não bato mais o computador, como eu fazia antigamente. Eu não quebro mais o teclado. Né? Então eu, já, eu, eu consegui me conhecer um pouco em relação a isso. Tem bastante coisas ainda para conhecer a respeito do meu emocional para dominá-lo, para doutriná-lo, para discipliná-lo. Tem bastante coisa. Só consigo fazer isso olhando para mim. Eu não posso olhar para fora, porque a resposta não está fora. Não está no mundo. Eu não ajo dessa forma porque a Rayane, porque a Vera Lúcia, ou porque a, por causa da Lucinete. Eu só consigo encontrar a resposta para isso dentro de mim. Então, eu tenho que mergulhar na minha consciência, eu tenho que me sondar. Tá ok, Cláudio, você quebrou o celular agora, acabou de quebrar. Vou me culpar por isso? Não. A culpa não ajuda em nada. Mas eu vou mergulhar na minha consciência e vou investigar a causa disso. Se eu encontrar a causa, eu acabo com o efeito. Então, o processo de autoconhecimento ele é extremamente necessário para a gente vencer as dualidades. E à medida que a gente vai vencendo essas dualidades, a gente vai se elevando até um momento que a gente a, a, alcança aquilo que os grandes sábios chama de iluminação. Ou seja, você se torna um ser, um ser humano tal, é, tão pleno que nenhuma circunstância de fora vai te abalar nenhuma circunstância de fora vai te abalar. Eu, eu tenho situações, hoje não estou dizendo para vocês que eu sou bom, né? Eu tenho muitas coisas que, que, que conhecer, que dominar, mas hoje eu tenho situações que o mundo está caindo aos meus pés e eu estou pleno. Isso só foi possível porque eu me conheci. A felicidade não, não depende de fatores externos, ela é um fator interno, ela está dentro de nós. E a gente precisa mergulhar dentro de nós para encontrar. Aquele que depende de coisas externas para ser feliz, para se realizar, é sempre um joguete na mão das situações, das circunstâncias. Né? Então, eu não posso me movimentar na vida guiado por interesses. Eu tenho que me, me movimentar guiado por princípios. Segundo, eu vou ter sempre que depender do fator interno para me realizar. E nunca dos fatores internos, externos. Porque quem depende dos fatores externos para se realizar vai ficar na mão de quem manipula, de quem domina esses fatores externos. Por exemplo, se eu sei que a Vera Lúcia fica irritada por um apelido, por exemplo, toda vez que eu quiser ver a, a Vera Lúcia irritada, basta eu chamá-la do apelido e insistir. Se eu sei que uh, um, um, um determinado toque na interação irrita a Vera Lúcia, se eu quiser tirar ela do sério, quiser ver ela irritada, quiser ver ela prender as estribelas, é só eu começar a conversar com ela e começar a tocar. Se você depende do fator externo para se realizar, você vai se irritar com ela. Então, fatores externos não podem roubar a sua paz. Se roubou a sua paz, algo está acontecendo que você precisa conhecer. Porque não pode. A sua paz, a sua realização, a sua felicidade, tem que ser um estado de espírito. Tem que ser um fator interno. Eu chamo isso de paz interior. Isso, exatamente. Você tá. tem no passo interior, nada te acontece, você não deixa nada te perturbar, nada vai tirar você do sério. Uhum. E isso deveria ser um caminho natural. A gente deveria ter isso como um processo de educação. Né? Mas a gente foca tanto no material, né, no materialismo, tanto no concreto, que a gente se distancia disso. E aí os problemas existenciais, eles estão aí. Todos os problemas existentes no mundo são originados de, do, do, dos nossos problemas conosco mesmo. Né? À medida que eu me, me coloco como um centro, e aí eu conheço o mundo por esse centro, né? isso é uh, o ego... E isso é o egocentrismo, conhecer o mundo a partir desse ego, desse centro. Isso não é ruim, as pessoas acham que é ruim, mas não é ruim. Isso é necessário. Agora, quando eu coloco esse centro como melhor do que todos os outros, aí surge o egoísmo. O egoísmo, ele é extremamente maléfico para nós, porque ele estabelece a separatividade. Então, é... O, o meu é melhor do que a Vera Lúcia, o da Vera Lúcia. É o meu. Não. Da Vera, sai para lá, Vera Lúcia, com o seu. É o meu. Eu separo. Toda vez que eu separo, toda vez que eu comparo, toda vez que eu excluo, eu cometo egoísmo, e o egoísmo nos leva ao embrutecimento do ser, e não a humanização do ser. Então, a gente deve sempre estar focado no processo de humanização do ser. Eduzir, tirar, é, educar vem de eduzir, da palavra eduzir, tirar aquilo que está dentro para fora, ou seja, o potencial nosso humano, a nossa verdadeira natureza está dentro de nós, e a gente precisa tirar isso para fora, corresponder à natureza humana. Qual é a a, a, a natureza, a verdadeira natureza humana, a verdadeira essência, corresponder a virtudes, a valores e a sabedoria. Virtudes, né? É bondade, justiça, generosidade, altruísmo e uma série de outras. Valores, tudo aquilo que conforma com a moral, né? Eu não vou me movimentar na vida guiado por interesses, mas por princípios, né? O que é sabedoria? É falar difícil, falar profundamente, fazer longos e bonitos discursos? Não. É saber se movimentar na vida com discernimento daquilo que vai te conduzir para a sua essência, para a sua verdadeira natureza, e a saber exatamente aquilo que pode te afastar da sua verdadeira natureza, que é ser humano em plenitude. Eu acho que se a gente observar isso, e se a gente realmente praticar isso um dia, a gente consegue a plenitude. Né? E aí a gente não vai ficar ao sabor das massas, a gente não vai se deleitar nos prazeres mundanos, né? a gente vai conseguir se elevar das dualidades. Aí o desejo pelo ursinho vai desaparecer. Né? Mas é preciso que a gente se conscientize de, de quem a gente atualmente é e de quem a gente quer ser no futuro. Porque lá no, no filme Alice e o País das Maravilhas, quando ela chega para o gato e pergunta né, esse caminho aqui é o caminho certo? E, o gato pergunta sabiamente para ela para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. E a resposta do gato é ainda mais sábia. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é o certo. Né? Então, se eu tenho consciência do Cláudio que eu sou hoje, e eu tenho consciência de um Cláudio pleno né, na natureza que, que, que lhe é, pertinente, ou seja, a natureza humana, isso está no futuro, está no meu horizonte. Se eu sei onde eu quero chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar, eu tenho caminho para trilhar. E aí, para eu chegar lá, eu vou precisar me movimentar na vida com discernimento, saber escolher, intelégere, saber escolher, dentre tudo o que a vida me ofertar, aquilo que vai me conduzir a esse ser humano pleno. Isso é ser sábio. Né? não tem a ver com discurso sábios falam muito pouco né então uma das coisas que eu tenho né aí de como grande desafio na minha vida é me calar porque eu falo demais né e a gente já vai para uma hora e meia né de tagarelice minha <risos> é isso pessoal a minha gratidão pelo momento sempre me ensina muito e oportuniza essas interações que eu amo de paixão, eu amo estar aqui com vocês, e que a gente consiga se movimentar aí pela vida, e se encontrar lá no PPGEL. Beleza. É isso, pessoal. Minha gratidão, meu beijo, e a gente vai se falando. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, programa com Deus. Todos nós, que assim seja. Amém.